Oba! E aí, meus caros amigos da Elite Clássico! Aqui é o Esu, tô de volta com o Mega Man Legends, episódio de número 4. É, meus caros, eu estou na frente dessas ruínas aqui. Porém, eu decidi que eu não vou explorar elas agora, eu vou seguir história. Porque os Bones, os piratas, eles estão atacando pra cá agora. Eles querem invadir os Subgates, que são as dungeons principais, né, da... Do jogo. Eu estava procurando por cogumelos do outro lado da passagem quando um tanque apareceu do nada. Eu vou sair daqui. Oh, ela corre rápido. <risos> e muito rápido. que gotta buy Miss Tron the time she needs to finish the robô. Ok, everybody, on your toes. Let's show Miss Tron o que podemos fazer. O que você quer fazer? Continuar ou sair? Bom, eu vou continuar. Eu vou receber suporte. É isso aí, a Arrow vai vir com o carro e. Você pode usar o carro como cobertura e se as coisas ficarem muito feias. Ok, se as coisas ficarem muito feias, você pode entrar no carro e fugir. Então vamos ter que liberar caminho para ela passar. use É o que eu estava falando. <risos> Ei você aí, baixinho. Não vai roubar meu dinheiro não. Quer dizer, era dele, né? Tudo bem, meus inimigos. Nossa, fui fuzilado aqui. Ainda bem que o meu escudo estava ativo. Ok. Ele, voltou, ele se reparou sozinho. Ainda bem. Né? A quantidade de dano que eu levei. Com o capacete eu acho que fica mais difícil levar knockback, né? Ser derrubado e perder o escudo. Mas não significa que eu não vou perder, né? Só reduz as chances. Ai! Ai! Mega. A Ro me atropelou, nossa, eu tô levando muita bala aqui. É, não fique na frente da Row. Ela acaba te atropelando. <risos> Droga. Pensei que éramos amigos, colegas de trabalho. Pera aí, quem é que tá me. Agora o escudo tá detonado não. Se reparou sozinho, ah, oh, que bom. Esse tiro aqui ele vai muito longe, ele causa muito dano. Bom, quando eu melhorar ele, ele vai causar muito dano, né? Ok. Ok. Vamos ver isso aqui. Isso aqui é genial. Obrigado pela ajuda. Deita, vamos curar tudo aqui. Beleza. Muito bem, agora os inimigos eles não voltam. Conseguimos evitar que eles entrassem nas ruínas. Nós que vamos entrar e pegar o tesouro daqui. E é claro, a gente tá querendo resolver o mistério dessa ilha também, né? Existe um enorme mistério nessa ilha. Um mistério terrível. Ok, vai ter muito diálogo aqui, então eu vou me manter quietinho na maioria das vezes. Mas vamos lá. Can you ouve, Mega Man? I'm picking up high energy readings from close by. It looks like it's a refractor. And a big one, too. It's a gift. Is the refractor shielded? Most high-level refractors are protected in some kind of shield. You'll have to look for the control console and deactivate the shield. Nothing? It looks like the starter's missing. It's probably hidden somewhere nearby. You'll have to find it. Remember, there might be more than one starter key Ok, aqui tem um grande refrator, ele vai ser extremamente importante é, para a gente avançar na história. E o que acontece? A gente precisa de três chaves iniciadoras para remover a barreira e pegar o refrator. Então vamos à procura. Ok Esse ninho aqui Com esses bichos aqui, voadores Eles dão muito dinheiro Aqui é o melhor local pra você farmar, né Dinheiro no game Pelo menos é o que eu acho É uma opinião minha Tem uma porta bem aqui, mas eu não vou entrar agora Atira pra baixar a porta Embaixo tem uns inimigos bem poderosos, ó e rápidos Eu vou tentar evitar eles Que eles comem você E causam muito dano Olha quanta grana Tá sumindo tudo? Não, não sumi não Ah, cai. Opa, fiz visto Por quem? Aqui só isso. É, aquele ali é o sensor de perigo do Mega Man, né? Aquela bolinha vermelha ali embaixo da vida. Quando tem um inimigo por perto, que, percebe, é, que ele percebeu ou que foi percebido. Eu não consigo acertar ele. Não tá num ângulo muito bom, não. Tá, o bichão lá me viu. Aqui ele não me pega. Aqui tem uma das chaves. Você encontrou algo? I'm picking up a faint signal. That must be the starter key. Keep looking, there's probably a few more lying around somewhere. Okay. Oops. Ah, droga, acabei caindo de novo Ah, fica de olho nessas paredes aí, ó No chão, que às vezes tem buraquinho Só que eu acho que tem um perto daquela porta Eu já vou chegar lá daqui a pouco, então eu vou por aqui, eu tô, eu tô enrolando bastante aqui E vai sair daqui, isso sim Tô só ouvindo os passos do inimigo Vamos ver o que temos aqui, uma boneca velha, é não é exatamente uma boneca, é uma, mas uma estátua né, mas tudo bem, esse é um item, é, é um item, como é que eu posso dizer, um item arqueológico, depois eu explico um pouco mais sobre eles, vamos ativar isso aqui, liga a esteira, é, Kit de granadas, ok. É para levar para Row para ela fazer o lança granadas para da gente. Um -me, um <risos> Dado com o chão que quebra. Tá, esse balão verde eu não consigo abrir. Então eu vou derrubar ele aqui embaixo propositalmente. E vamos seguir ele. Você pode ir em cima. <risos> ok. É, itens arqueológicos, né? São alguns itens que o Mega Man não vai ter nenhuma utilidade, né? Ou é, de Doll, por exemplo. Alguns itens que você vai poder utilizar para fazer certas doações. Existe museu nesse jogo. E doar itens arqueólogos arque de valor arqueológico, né? Pode te garantir uma recompensa, né? No final de tudo. Tá, ali tem um compressor de lixo. Cuidado. Pra não ser pego. Deixa o baú... Tem algo ali. Parece que é algum tipo de compactor ou algo. Você encontrou outro starter? Isso é verdade. Só um outro para ir. Tem que estar aqui em algum lugar. A chave estava dentro do... Do baú verde. 300 zenes. Ah. Ok, aqui não tem mais nada. Se eu sair por essa porta, a gente viu ela, né? Quando eu falei que dava pra ver por cima. Tem um buraquinho. 2, 300 zenes. É muito dinheiro. Ah, quando eu falei sobre farmar ah, naquelas, naqueles ninhos, né, coméia sei lá, se você preferir falar assim, você tem que sair da dungeon e voltar pra eles respawnarem. Mas eu não vou fazer essa coleta de dinheiro agora. Eu nem sei se eu vou fazer pra falar a verdade. Ah, esse chão ele quebra, vocês já viram, né? Eu não falei nada, porque a Rose estava falando. Ok. Essa é uma dungeon bem pequena, para falar a verdade, então. É tranquilo. Tem um balzinho. Spring Set. Isso é maravilhoso. É um item que vai permitir que a gente prossiga bastante. Não parece que há aqui. You better stay on your toes. Um buraco na parede. Um osso velho. É, outro item de valor arqueológico. Tá. Aqui tem três botões e uma barreira. Eu tenho que pisar nos três botões rapidamente antes que eles se desativem. Né? Então tem que ser rápido. Porque senão a barreira volta. Ok, passei. Isso é isso. Agora você a console. Muito bem, encontrei as três chaves. Bom, aqui eu vou ter que cair. Podemos sair da dungeon agora. Não tem mais nada pra nós nessa dungeon. Essa dungeon é muito simples, não tem nem chefe nela. Nessa dungeon. Nas mas outras... Nas outras eu não posso dizer nada. E tem uma passagem, né? Aqui, ó, mais alta pra gente poder ir depois. Mas primeiro de tudo, vamos pegar o refrator. Essas são todas as chaves. Porque você vai fazer? Abaixar o escudo. Nathan Hapening. Ok, não aconteceu nada, o Mega Man ficou tipo, cadê os inimigos? Cadê as armadilhas que sempre acontece. É, aqui realmente não tem. Sorte dele. E a nossa. Então vamos retornar. Ok, vamos falar com a Rue então. Pedir que ela desenvolva alguns itens com... com as coisas que a gente pegou e nos curar também. Entregar o refrator pra ela também. Ok... Uau! É um refrator amarelo e um bem grande também! Mandou bem, Mega Man! Podemos usar isso para... Alimentar todos os tipos de coisas, né? Tipo, alimentar no sentido de energia, né? Bem, é um pouco pequena para consertar a Flutter, mas... Eu pergunto o que nós podemos usar, né? Com isso... Vamos pensar em alguma coisa... Que podemos fazer com ele, é, ele vai ser útil eventualmente. Bom, item development, ok. Tadá! o kit de granadas foi usado para criar o, o lança granadas, né? Gra braço de granadas, sei lá. <risos> uma arma especial. Essa é uma outra arma equipada com explosivos, né? Ele, é, ele dispara granada granadas, né? Bombas. Se uma bomba atingir uma parede, ela irá que cair. Então, tome cuidado onde você dispara. Tá? O spring set, né? O set de molas foi usado para fazer as molas de pulo. Eu consegui fazer algo interessante dessa vez. Molas que vão aumentar a sua força de pulo, né? Agora você será capaz de chegar em Todos os tipos de locais que antes você não era capaz Cer é, Certifique-se de equipá-las, ok? Ok, isso são as botas A propósito, vamos equipar as granadas só pra gente ver Special weapons Granadas, ok Lança granadas Tá, com essas botas o Mega Man, ele pode pular muito mais alto, tipo, muito mesmo. Olha esse pulo, é o pulo normal dele. Agora vamos dobrar a quantidade de pulo, né? São caneleiras, na verdade, mas tudo bem. Não são exatamente Bota, Ó, caramba, hein? Aí sim, a gente viu o upgrade nesse aqui, hein? Tá, eu vou descer de novo na dungeon pra continuar explorando por aqui, ó, nesse lado mais alto. Eu acho que aqui é conectado com uma dessas ruínas subterrâneas da ilha. Acho não, tenho certeza que é. Ó, falando. Tem inimigo... Opa. Muito bem. Tem uma área completamente vazia aqui. Vazia nada. Tem... Uma saída aqui e uma subida aqui. Tem buracos aqui também. Vamos ver se tem dinheiro. Ou alguma outra coisa. 9.240 zen. É muito dinheiro. 820. Ah, podia ser outros 9.000, né? Basicamente 10.000 zen. Coletados só nesses dois buracinhos. Ah, deixa eu ver o que tem aqui embaixo primeiro. É um baú, Olha. Eu já ia ignorar essa parte aqui. Rollerboard. Hum, um item pra Roll fazer algo pro Mega Man. Isso vai ser muito importante também. <risos> ok, vamos subir então. Vamos continuar explorando essa parte aqui. Tá, aqui conecta com aquela área que eu tava no vídeo anterior, né? Mais ruínas, eu passei por aqui eu não tinha muito o que fazer porque eu não alcançava com o pulo baixo. Tá, mil zenes. Não, não, não, não. mirando. Mira nesse cara aqui toma é bomba ok xiii perdido aqui Buster Unity, ok, isso é uma Buster para. acho que isso aumenta dois atributos de uma vez mas eu não sei se eu vou equipar ele não, eu gosto do dessa configuração que eu estou usando por enquanto. Vamos dar uma olhada nele. Buster Unit Aumenta um ponto de ataque e dois de alcance. Se você aumentasse dois de ataque e dois de alcance, já substituiria os dois que eu tô equipando ao mesmo tempo. Oh, uma bomba maravilha! Mas alcance... Às vezes eu prefiro velocidade, né? Ou melhor dizendo, energia, do que alcance. Isso depende muito da ocasião. Pra gente poder fazer essa troca. Tem um baú aqui. Um baú não, uma porta. Eu não sei porque eu falei baú. Tem outra aqui. Pra onde eu vou? É, os dois locais estão interconectados. Eu vou sair neles mesmo. Ah... Aqui é o começo, né, da... Como é que eu posso dizer? Deixa eu abrir o um mapa. Eu sei lá. Aqui me leva pra... Pro mercado, né? Pra antes do mercadinho. Ok. Eu falei que era tudo interconectado? É um mundo aberto? Tá, vamos ver. Tem uma entrada aqui. Primeiro eu vou ver aquela porta, depois eu vejo essa área aqui. Eu acho que uma área leva a outra, eu tenho quase certeza disso. Eu vou dar uma grande volta. Mas eu vou encontrar tesouro. é isso que importa. Tem que sair daqui. Nossa. 1620 zenes. Tá vazio. Ok. Será é que eu posso subir nesses locais? Aqui tem outro item. escudo velho. O escudo velho é um item arqueológico. Ele, o Mega Man não utiliza escudo nesse jogo. Que pena. E é velho, né? Tá, eu nem sei onde eu tô indo direito. Tem um outro caminho lá atrás, né? Que eu posso alcançar com pulo alto. E tem aqui... Que eu tenho certeza que vai me levar pra aquela outra porta nos, é, mais embaixo. Então, vamos... Já que eu tô por aqui, eu vou fazer essa etapa aqui mesmo. Dois meus genes. Tá, destrói a antena ali pros robôs ficarem parados. Epa! Não, não tô conseguindo acertar. Tá, ali parou completamente. O pulo do Mega Man ficou muito alto agora. Um pouquinho difícil de controlar? Não, não, é, não. É tranquilo. Uma subida aqui também. Hein? Tem muito lugar pra gente explorar agora, né? Agora que temos o pulo alto. Zenis, Dinheiro Peraí, tem alguma coisa aqui? Hum, eu não sei se eu devo ir por aqui ou por aqui Tem muito caminho pra ir, eu tô muito perdido aqui Tem alguns obstáculos Deixa eu ver se não tem nada Cara, eu tô pegando muito dinheiro aqui isso <Esse> é bom. Caos. <risos> Deixa eu ver aqui o mapa rapidamente. Tá tudo certo. Tá tudo certo, mais ou menos, né? Porque... Ficou faltando algumas coisas ali. Pô, levei dano aqui de bobeira, hein? Oh, olha só. O que temos aqui? Você tá descendo? Ela tá descendo. Tá aí aqui, vai levar a gente pra onde? Nossa, eu tô dando uma volta pela ilha, né? Pelo subterrâneo. Hum. Ok. Rapid Ferry Barrel. Isso aqui não é Buster Part. Mas serve pra fazer alguma coisa. Leva pra Row. Row. Tá, aqui tem uma dessas paredes que eu não posso quebrar. Nem granadas quebram elas. Algumas pessoas dizem, né? Que as granadas e a Power Red Buster quebram essas paredes se elas estiverem com o poder de fogo no máximo, né? Sai caro fazer isso, hein? Eu prefiro não fazer isso e deixar pra quando eu conseguir a broca. Sabe? Muito mais barato. Ah, Tá, eu tô no estado crítico, zero de vida. Vou usar um... Isso aqui, é. Pra dar... Curou cinco pontos de unidade, né? Ou seja, utilizou tudo. Do sub -tank. Nossa, esse negócio machuca, hein? Caramba. Eu já mexi aqui Machuca pra dedéu Vamos entrar aqui então Ai caramba, que susto <risos> Vamos ficar esperto aqui Tô Escutando os passos Ali. Ah, ele se matou. Ele jogou a bomba, bateu nesse negócio e voltou nele. Burro. Uou, oh, uou, oh, uou, oh, uou. Oh. Tem um robôzão seguindo a gente. Não para. Ah, ah, ah, Hum, tomei. Quero pegar essas coisas aqui, esse Vai sumir? Ah, sumiu. Esse aqui é o primeiro chefe, né? Ai. Se eu derrotar ele, eu vou ganhar bastante grana. Bom, mas eu não tô numa situação muito boa não, hein? Ah, eu acho que aqui é um bom local pra eu lutar contra ele. Ok, ele parou. acabou tá tudo bem tem muita resistência nossa se eu tivesse mais poder de fogo deixa eu ver aqui Vou aumentar para três o poder de fogo aqui tipo ficou verde nossa ah, já tava morrendo é, quanto mais você aumenta a força do tiro, a cor dele muda, né? Ficou verde porque tá no nível 3, né? Tá, eu vou botar de volta como é que tava antes. É um pouco mais seguro. Turbo charge. Ok. Só dando uma olhada aqui pra onde eu tô indo. oi, eu... oi. É verdade. aqui. É, eu posso descer por aqui. Ah, isso aqui vai me levar para as ruínas perto de Cardon. Acredito eu. Mas eu sinto que ficou faltando alguma coisa, não ficou? Acho que sim. Acho que ficou faltando alguma coisa. Um local alto quando eu alcançava, né? Bom, felizmente eu tenho... Fast Travel com a Row. Então a gente não perde muito tempo indo e voltando. Não tanto, né? Tá, realmente eu já passei por aqui. Aqui. Qual foi o local que eu não fui porque era muito alto? Eu não consigo lembrar. Era aqui? Vamos ver. Eu acho que era que era aqui mesmo, hein, pessoal. Deixa eu ver. Isso mesmo. Eu peguei esse baú, mas eu não segui o caminho que tinha aqui. Vamos ver, vamos ver. O pior é que tem esses inimigos aqui. Eles são bem fortes. Eu vou tirar aqui a... Special weapons. Eu vou desequipar, remove. E vou ficar só com o chute. Vou revirar essas tartarugas aí. Pra poder acertar o ponto fraco delas. Oh. Já não tem munição mesmo, né? De granadas. Um objeto... Objeto. Objeto brilhante. Epa, isso aqui, isso aqui é complicado. E o bichinho ali tá de cabeça pra baixo. Vamos prosseguir com muita calma aqui. Aham. Ih, ele ficou ali num, num ciclo sem fim. Au. Vou acabar morrendo. Tô com pouca life. Não tenho mais nada para me recuperar aqui. Tá, se você ficar tirando bastante, eventualmente ele... Fica virado, né? Mas demora um pouquinho mais, porém é mais seguro. Uh, energia! Ótimo! Chegou bem na hora. Ai. <risos> que medo! Mais energia pra mim. Obrigado. Pô, de novo esse cara. Tá ali só fica um pouquinho, né? É, desde, é virada de cabeça pra baixo. Tem que aproveitar e chegar um pouco mais perto pra causar o máximo de dano possível. Tô com medo. <risos> é. Ah, aqui tem paredes... Essas paredes medianas, eu acho que elas podem ser quebradas mais facilmente com granadas e... Powered Buster, mas eu não tenho munição mais. Eu volto aqui quando eu tiver a broca. E aqui também. Tá, eu passei todo esse sufoco por nada. Pen light Ok Caneta de luz, sei lá. Não sei Eu vou levar todos esses itens pra row, eventualmente E essa área toda que eu vou investigar mais tarde, quando eu tiver A capacidade pra tal Bom, eu vou então voltar, né, pra, pro carro Os inimigos não vão respawnar, eu acho Isso é bom porque eu não tô com muita life. Só cuidado com as armadilhas. Pera aí, qual é o caminho mais rápido pra sair daqui? Agora eu não lembro. Pô. Deixa eu ver se não tem mais nenhum buraquinho por aqui. Acho que não. Aproveito para completar um pouquinho os bloquinhos do mapa. Porque eu gosto de fazer isso. Ah, tem um aqui, ó. Ah, não, mas esse eu já vi, né? Eu já peguei esse aqui. Ok, então eu acho que por aqui é mais rápido de sair? Não sei. É, isso mesmo. O baú armadilha tá ali. Não, esse é o baú comum. A armadilha já não tá mais aqui. Os inimigos nem respawnaram, olha só. Que coisa estranha. Então, tá, né? Que bom. Aqui é a saída aqui, beleza. Eu preciso salvar o jogo. E recuperar minhas energias. E munições também, né? Ah, sim. Tem que reequipar né, as granadas. Sim, você pode equipar e desequipar as suas subarmas armas né? mas só que você está carregando, ou seja, você só pode carregar uma sub-arma por vez. Em outras palavras, você não pode equipar sempre que você quiser. Você carrega uma arma, equipa e desequipa ela quando você quiser, mas você não pode trocar por outra a não ser no carro. Beleza? Então, tendo explicado isso, a gente tem que é, preencher isso aqui no mercado, né? Esse sub-tanque aí, porque eu quase morri. E a gente termina por aqui. Vamos ver se vai ter desenvolvimento de itens para o próximo vídeo. Mas isso no próximo vídeo, né, galera? Então, muito obrigado aí por tudo, por estarem assistindo até aqui. Ahn... Uh... O meu canal vai estar na descrição. E é isso aí, meus caros Elite Clássicos. Eu vou ficando por aqui. E a gente se vê aí numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.